Olá, cá estamos, mais um domingo, e já vamos no quinto domingo da Páscoa. Ora, neste domingo, Jesus, como sempre, fala-nos em... Dialoga conosco, dialoga, dialoga com, os, com os discípulos, no caso do Evangelho de hoje, com Tomé e com Filipe. E o primeiro diálogo que Jesus tem com Tomé tem a ver com um meio misterioso. Jesus diz que vai preparar um lugar uh, e depois vem buscar os discípulos. Podemos pensar, ah, mas se calhar Jesus foi, foi para o céu, e então, mas aquilo já não está preparado. Enfim, não é este, uh, não é este o, sentido, uh, o sentido em que nós pode ser ou deve ser atribuído, claro que, Digamos assim, a vida eterna não é tipo um quadro de honra daqueles que ao longo da sua vida na Terra se portaram bem. Não, a vida eterna é outra coisa e Jesus diz a Tomé que ele é o caminho, a verdade e a vida. Reparemos que Jesus afirma-se uh, a si mesmo esta, esta realidade, ou seja, que uh, e sobretudo esta realidade de um caminho, como nós escutávamos ainda há duas semanas no Evangelho dos discípulos de Maús, que Jesus foi caminhando e os discípulos foram caminhando também com Jesus e à medida que ele lhes ia falando, foram reconhecendo a sua presença. Será que hoje Jesus é o teu caminho? Não é o estar sempre na igreja, mas uh, o evangelho, aquilo que Jesus nos ensina, é esse o critério de escolha uh, na, na, na tua vida? Será que é esse, quando tens que decidir entre duas coisas, duas realidades, será que é, fazes esta pergunta, uh, o que é que Jesus faria no meu lugar? Isso significa que uh, é colocar este Senhor no nosso, no nosso caminho, no nosso dia a dia. Mais à frente, no Evangelho, Jesus volta a dar uma resposta, uh, também uh, meio, uh, meio enigmática, a Filipe. Quer dizer, Filipe pergunta-lhe uh, se nós não sabemos para onde vá, como poderemos conhecer o caminho. E Jesus dá-lhe novamente, afirma novamente esta realidade que ele é o caminho. Ou seja, que a vida dos discípulos, que a vida de qualquer cristão passa por isto, não passa por, digamos assim, Jesus não é uma, assim, uma coisa mística ou vaporosa que nós não vemos, um sentimento que eu tenho muito, muito, que me aquece muito o coração. Às vezes é isso também, mas é sobretudo também a vida dos cristãos, o bem que transparece, o bem que, digamos assim, brilha na vida dos cristãos que fazem isto por causa de Jesus, que vão ajudar o outro por causa do Senhor, que são capazes de estar calado quando apetece responder. Isto é o brilho do Evangelho, isto é escolher Jesus como o caminho da nossa vida. Por isso, ao longo desta semana, procura estar atento se nos teus critérios de discernimento se Jesus é, digamos assim, o fiel da balança. Bom domingo, boa semana.